Wagner Mancini chegará ao 13º jogo no comando do Corinthians contra o Goiás, às 20 horas desta segunda-feira, mantendo a sina de não conseguir repetir a escalação da equipe. Nos dois primeiros meses no comando do timão, o treinador usou uma formação diferente por partida. No próximo duelo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena, Mancini terá de fazer uma mudança forçada. Cântilo sofreu um estiramento no músculo adutor da perna direita e será desfalque. Xavier e Camacho são os principais candidatos à vaga. Rony também está na disputa. Ederson chegou a jogar no início da passagem de Mancini, mas nas últimas partidas nem sequer ficou no banco de reservas. Outra troca na equipe pode ser por opção. Jo volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão e pode recuperar o lugar de Léo Natel.